boa tarde amigos Uma última mofoca hoje nós vamos fazer um vidinho aqui mostrando o pessoal é um vídeo treinamento que nós vamos fazer com 10 caixas de fóssil cada caixa de fósforo na primeira caixa tem um palito a décima tem 10 palitos então esse é um vídeo para treinamento que o pessoal que adquire aí as varionicas então vai usar esse vídeo para treinar com ele e hoje nosso amigo Edson está aqui, nós vamos gravar, que o pessoal tem perguntado dele. Uhum. Ele está mais gordinho, porque ficou um tempo bom de férias. não engordou. Olha a barriguinha dele. Agora nós vamos mostrar aqui. Aqui nós já fizemos o risco aqui no chão. Ele está aqui, ó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 agora, nós vamos virar ela, nós vamos continuar daqui para frente, vamos até o risco, aqui embaixo tá o risco, é o frente, eu vou dar o um comando para ela agora cruzar na caixa que tem três palitos, Olha, um, dois, três, lá vou eu. Olha, ela cruzou. aqui, mano, essa casa só tem três na mesa, Ela, ó, caiu um no chão e tem dois aqui, ó. Só tem três. Agora nós vamos colocar ela aqui virada.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 sete palitos dentro dessa caixa de fósforo então agora nós vamos colocar ela de volta e vamos continuar tem mais três caixas para passar em riba. ela não cruzou em nenhuma delas porque que? porque nenhuma delas tem sete palitos agora nós vai dar um comando para ela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 Vamos passar reto em cima das caixas, você vê que a mão tá, não vai cruzar em nenhuma caixa porque? porque nenhuma tem oito agora não vai dar o comando para ela, para ela cruzar só na caixa que tem nove palitos e lembrando pessoal que esse aqui é um treinamento muito fácil mais fácil, fácil, só que nesse treinamento você, você aprende a dar os três passos a primeira caixa lá até aqui onde está o risco tem três metros então a daqui lá na caixa é aonde você dá os três passos então Varionic, você só cruza na caixa que tem nove palitos um, dois, três, ó, já tô com o pé na primeira caixa, está no chão, na no meu pé ó agora eu vou continuando andando, passando por cima delas ela só vai cruzar na que tiver nove palitos, que não tiver não vai cruzar e vai indo agora ela cruzou, por quê? porque essa caixa ela tem nove palitos não, não, tá, né? essa tem nove então vamos deixar ela aqui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 Lembrando o pessoal que vê esse vídeo aí treinar com, com esse tipo de bom. Agora, depois que você treinar isso, você pode mudar as caixas de lugar Por exemplo, você pode pôr aqui no lugar da 1 um, você põe a 2, do lugar da 2 você põe a 1 um. Por exemplo, eu vou fazer uma, um, só uma demonstração rápida Aqui é a 2 aqui é a então veja bem varônica você só cruza na caixa que tiver um palito de fossa então, um dois três ela só cruzou na que tem um palito ela cruzou lá a outra lá a outra tem dois então aqui tem um e assim por diante depois que você treina com ela carreada você pode baralhar as caixas você coloca as caixas do jeito que você quiser colocar, mas depois que você treinar com esse primeiro, se você for fazer, e ele, treinar com ele paraiado, você não consegue. Não consegue porque você não sabe dar os passos, você não sabe o... manter as varas firmes e passar elas direto. Então, nós estamos encerrando esse vídeo e até o próximo vídeo.